A clínica surgiu de um olhar bastante sensível, para a questão do autismo. Então, assim, o autismo tem pouco tempo que ele foi visto e entendido como doença e ganhou um espaço, um protocolo e um tratamento diferenciado. Quando nós começamos a perceber todo este movimento, nós criamos um espaço à parte para atender essas crianças e entendemos que, além de psicologia, eles precisavam de uma equipe multiprofissional para atendê-los. Foi aí que a gente estruturou este espaço, que a gente está aqui agora, com psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. Então há muitas profissões que compõem e que nos ajudam a auxiliar o autista a se desenvolver e a se desempenhar melhor. Às vezes os pais já conseguem é, perceber, identificar aí a partir dos oito meses de, de vida da criança, né? Às vezes a criança não faz um contato visual, às vezes a criança não esboça os, os bracinhos querendo a mãe. Então as mães, os responsáveis, já começam a ficar, tipo, tem alguma coisa aí, já começa a acender um sinal de alerta. Porém isso vem ficar mais evidente a partir dos dois anos de idade. Porém, a partir dos dois anos de idade a criança pode apresentar todas as habilidades. Ela tem um brincar, ela apresenta um brincar funcional, às vezes ela apresenta uma comunicação, são falas, frases. E aí a partir dos dois anos de idade ela pode regredir. Ela pode simplesmente engolir as palavrinhas e não falar mais. E aí os pais já começam a ficar preocupados. E aí leva pro neuro, leva pro pediatra. O pediatra fala: Não, mãezinha, não, paizinho, não se, não se preocupem. Eles vão evoluir dentro do seu, do seu tempo. Pai, mãe, não acreditem nessa, não espere por tempo. Então, quanto antes vocês puderem levar o filho para a intervenção, quanto antes vocês questionar o pediatra, de tentar dar um, uma ajuda, ter um olhar mais detalhado, mais é, clínico, vão atrás, porque todo atraso no desenvolvimento é importante. Para mim foi mais difícil a gente identificar, né? Porque, assim, eu sempre tive a esperança que ele não fosse, né? Desde um ano, mais ou menos, né? Ele começou a dar uns sinais de balbucio, de letras, de de sílabas, mas depois parou e depois a gente nem tentar, ele tenta mais. O Daniel, ele teve um desenvolvimento normal, até por volta de um aninho, mas é, eu comecei a perceber algumas estereotipias, né? O flap, né? Chacoalhando as mãozinhas. E eu já, conforme eu já tinha lido sobre o assunto, né? eu vi que tinha alguma coisa já ali diferente. E aí eu comecei a comentar com familiares, tudo, aí o pessoal, como sempre, ah, é coisa da sua cabeça, não, imagina, Daniel, não tem nada não. Mas eu sempre observando e aí eu fui observando ele, quando eu achei que ele fosse começar a falar, que ele balbuciava, estava falando as sílabas, de repente teve um regresso, né? E aí ele parou de falar, né de tentar falar, que ele nem chegou a falar de fato, e aí teve esse regresso e ele não, não, não falou, né? Aí foi passando um ano e meio, dois. Aí eu levei, né, na, na médica especialista e foi encaminhado para neuro, né, neuropsicóloga, onde foi dado o laudo, né, que ele estava dentro do espectro autista. Não vou ficar falando senão vou chorar. É, para mim é tudo. É. Ah, eu não tem como definir. É tudo. Acho que o desafio maior no começo foi entender ela um pouquinho, porque o desafio maior é antes do diagnóstico, porque tudo que é feito, que ela faz antes, a gente acaba... É normal, a gente fica se culpando, a gente não entende a criança, acha que aquilo é birra, então... Depois a gente vê que não é. Como ali sempre foi uma criança um pouco mais agitada, no começo era muito difícil de eu ir para lugares diferentes com ela, que quebrava a rotina. Então, eu fui lidando, tentando ver como o jeitinho que ela vai entender, eu entendendo o espaço dela, que vai ter momentos que ela vai aguentar só um pouco. E tá tudo bem, entender os limites. E o maior de todos é a questão de, quando ela vem pra escola, eu quero muito que ela conte como foi o dia dela, e eu não tenho isso. E quando eu vejo alguns pais reclamando, ai, nossa, meu filho fica falando toda hora, eu fico, meu Deus, eu quero isso. Então, eu até passando porque é algo que eu não tenho. Aí eu tenho que descobrir como é o dia dela, se ela veio pintada de. Deixa eu pegar, Veio pintada de tinta, se ela tá piscando a mão. Então eu vou descobrindo como foi o dia dela. A aceitação foi tranquila, né? Dentro, dentro do possível, né? porque a gente tinha uma, é, uma angústia em descobrir o que é que ele tinha né que um, um ano e meio ou dois anos a gente começou a perceber que tinha algo diferente e a gente foi angustiado para descobrir o que era para saber que caminho a gente teria que percorrer e quando o diagnóstico saiu né, de uma certa forma né como eu falei dentro dos limites a gente respirou aliviado e que a gente sabia agora para o qual lado que a gente teria que seguir né? estudar, investigar, né? conhecer né? esse mundo, que foi um mundo novo para gente, né? O Anthony representa para mim renascimento, né? eu costumo dizer que eu renasci, nasceu um novo homem, assim, depois do diagnóstico do Anthony, ele abriu um novo mundo, né? tanto para mim, para minha esposa, né? para a nossa família inteira, assim, é, é muito difícil, como eu falei, é, tem desafios diários, mas cada passo, por mais que pareça pequeno, é uma conquista muito grande, assim, e a gente acredita muito que ele ele vai muito longe, sem dúvida. O dia a dia é muito difícil com ele. que eu sempre falo assim, não é nem o autismo em si, é o TOD e o TDAH. Porque ele não tem foco, ele, ah! ele é muito operativo, é o tempo todo. Então é, é muito desgastante. Muito, muito, muito mesmo. Mas assim, ele faz terapias terça, quarta e sexta, ah, faz futebol, mas ele tem muita energia, se ele não, mamãe, toma, não for medicado, é ele não dorme, ele não senta, então é muito difícil, é muito difícil. Mãe, deixa eu ver se assim, meu dedo está é né? Minha vida, um recomeço. Mãe. Às vezes eu acho até injusto, porque eu aprendo muito mais com ele do que eu ensino. É, eu, eu falo que eu renasci há sete anos atrás. Né? Ele, ele me fez descobrir o que é o verdadeiro amor O que que é... As coisas simples da vida, sabe? E eu aprendi com ele, então eu renasci, renascimento